Pinóquio. Em um simpático vilarejo vivia Gepeto, um carpinteiro experiente. Sua oficina tinha prateleiras cheias de brinquedos de madeira, por todos os lados. Uma noite, o grilo-falante que passava por perto resolveu entrar. Ele ficou impressionado com tantas coisas fantásticas. Gepeto. Apesar de já estar velhinho, ainda trabalhava bastante. Ele criou um boneco de madeira quase perfeito, ao qual deu o nome de Pinóquio. Não seria ótimo se você fosse um menino de verdade? Suspirou ele. Gepeto era um homem tão bondoso que a fada Azul atendeu ao pedido e deu vida ao boneco de madeira. Se você provar que é valente, sincero e generoso, um dia será um menino de verdade disse a fada. Para ajudar Pinóquio, a fada escolheu o grilo falante como sua consciência. Gepeto adorou a surpresa e decidiu que o boneco iria para a escola como todo menino normal. No caminho da escola, Pinóquio encontrou João Honesto e Gireão, dois malandros que o convenceram que ele ficaria rico usando seu talento de ator. Pouco tempo depois, os malandros venderam o boneco para o circo de marionetes. O sucesso foi tanto que o lugar vivia lotado. Pinóquio passava as noites preso em uma gaiola, pois o dono do circo não deixava que ele voltasse para casa. Em uma dessas noites, a fada azul apareceu e perguntou por que ele não estava na escola. Pinóquio contou muitas mentiras e seu nariz começou a crescer. A cada mentira, o nariz ficava maior. Quando o menino finalmente falou a verdade, a fada o libertou e tudo voltou ao normal. No entanto, Pinóquio foi levado pelos dois malandros à Ilha dos Prazeres, onde as crianças não precisavam estudar, só se divertir. Nessa ilha, as crianças brincavam e comiam guloseimas à vontade. Mas todos começaram a virar burros. O grilo-falante salvou Pinóquio antes da transformação se completar. Ele ficou apenas com as orelhas e o rabo de burro. Ao voltarem para casa, não encontraram o um carpinteiro. Pinóquio decidiu resgatar o pai. Mas na praia, foi engolido por uma baleia gigantesca. E acabou se dando bem. Dentro da barriga, reencontrou Gepeto. Para sair dali, Pinóquio fez uma fogueira, com a madeira de um navio destroçado. Com a fumaça, a baleia espirrou e cuspiu todos para fora. A fada azul recompensou a coragem de Pinóquio, transformando-o em um menino de verdade e realizando o sonho de Gepetto. Quem disse que os sonhos não podem se tornar realidade?